E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos, é o Bigodão na área cara, é o seguinte, mano, eu tô aqui agora na casa de praia dos youtubers Quem se lembra do ano passado, quem é inscrito da antiga, sabe que a gente veio pra cá Laguna, Santa Catarina, tava tá o Flakes, o Atim, o Umbiel Eu e uma cambada de amigos nossos, tudo aqui na praia, tudo aqui na casa dos youtubers, mano Foi muito legal, a gente produziu conteúdo pra caramba E quem sabe, no começo desse próximo ano, tenha conteúdos desse mesmo tipo aqui no canal, beleza? Então, mano, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, que o editor falou Até aí, do Bigoto. esqueci de fazer um casa de fazer isso aqui dizer pra vocês que o vídeo de hoje tá muito legal. É sério, foi um squad aleatório. Muito engraçado. Então, desde já, eu queria pedir pra vocês deixar o like. Que tem vídeo de Free Fire todos os dias aqui no canal, mano. E deixa o like, se inscreva. Passa no meu Instagram que tem sorteio de gift card por lá toda semana. E, mano, eu peço pra você curtir o vídeo todo que é a edição tá sensacional. É nóis. Opa, batida, beijo. E aí, rapaziada? É... Firmeza? Todo mundo bem? Para com essa porra aí, meu irmão! Quando poder avisam. Meu Deus, mano, tira essa mão do microfone! Temos que ver onde que a gente vai cair, temos que entrar em um consenso aqui. Eu topo a gente cair em clock. Pode... Descer agora, vamos descer agora. Então tá, bora, bora! Ô oh, rapaziada! Qual oh, é rapaziada? Mano, esse teu, mic... esse teu mic... micfone. <risos> micfone é bom. Microfone, tá zoado. Na moral. O cara caiu aqui comigo, para de assaltar no... Nossa, tomei muito dano agora de queda. Esse é o tal do Mula. Sim. Eita, mano. Ajuda, ajuda, aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Tô tentando, tô tentando. Não, rapaz, não. Tem é dois aqui, mano. É não. Isso, vai, vai, puta. tá vivo ainda, calma. Eita, tinha morrido os dois, calma aí, ó. Oh, mano Ai, ai, ferrou. Oh. Que burro, suave? Todo mundo bem, JS, Giovanna, Caio. Tamo né? O que vocês estão achando da nova atualização aí? Da hora. Legal! Da hora, né? É assim Mapa todo branquinho. o é, bagulho tá doido, vai tirando o Free Fire. Aonde, galera? Pode ser Bima ou PIC? Pega, bora então oh, véio, essa atualização agora? O Dino Master aqui já Tô oh, felizão É, você Tô pensando A Garena lá, falando, falando Que ia vir um mapa de neve e não veio Como assim, não veio, mano? Madeira, não, vinha, não vinha, não vinha, agora chegou Ah, não é, agora veio, né tava na, tava na hora já Faz tempo Antes era só rumor, só a galera falando Que ia vir, eu achei que era mentira Do nada apareceu um mapa desse Eu, eu curti pra caramba, cara eu acho que se ficar muito tempo vai enjoar. Eu acho que se for, se for só agora na, no finalzinho do ano mesmo, acho que tá top. Eu só acho que o mapa tá um pouco escuro. O que, que tu acha? É verdade. Um pouco escuro, sei lá. Não, não sei se é impressão. Não, não. Pra mim também tá escuro. É, não. Que estranho, mano. Caiu alguém aqui, será? Caiu. Ó, tem, tem colete nível 3 aqui, ó. Calma aí, cuidado. Beleza. Esse foi pro chão. O cara queria matar o meu amigo aqui, mano. Tá maluco? Mas quando tiver em 2019, né? 2019, eu quero ver como que vai ser. Eu não sei se vai ser igual ou vai ser é diferente a televisão do Natal. Ou oh, será que não? Não, acho que 2019. É que tem três ali, ó? Aqui, ó, aqui, ó, galera. Vamos subir aqui pra cima, Giovanni. É, ó, ó. Back over aqui, ó. Beleza, boa. Beleza. Boa! Nós nice, clã! Eu preciso de munição de AR. É ali, ó. Eu preciso de munição, galera, de AR. Tô sem nada. Deixa eu pegar a munição, Não, senão tá eu tô bem. ferrado. Cuidado. Ai, deixei minha. É coisa. Ai. Isso aí que você disse é tudo burrice. Mano, será que acabou o pessoal de pack? Vamos descer pra bima? Ó, cuidado com a vida aí, hein? Com um colete, sou a primeira. Nossa, mano, eu falei que tinha colete 3 lá atrás. Eu que tá quero me tirar como surdo, hein? É? Ô, mas eu gostei disso aqui, ó. <risos> Bonitinho, né, mano? Tô sem colete também. Ah, bom. Tá sem colete também? Tô. Vocês são loucos, galera. E aí, aí não, vai, não vai render a partida, hein? Eu acho que eu tenho, tenho um colete a... Dois aqui, ó. Vou dar uma olhada aí. Calma aí. E eu que deixei um colete 3 aqui atrás. Ô, me segue o ô... Gil Eu acho que tem um colete 3 aqui, ó Se não tiver... Tem, tem o meu aqui Que eu deixei, que eu tô com 4 agora Mó da hora, mano, agora tem colete 4 e tudo Ó, aqui dentro da, do... Do... da garagem ó Achou? Enchei. Vamos pra cima, clã Tô confiando, hein Ó, lá na frente, lá, ó Nossa, me saiu do meu campo de visão, velho tá falando sério? Mano, odeio mira térmica, eu não gosto Eita, cara em cima, cara em cima o problema é que tem um cara lateral aqui, ó. Beleza, boa. Olha, Tem Tentei um aqui também. Tem outro cara aqui, ó. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Tem mais cara aí? Tá, mano, não tem mais ninguém? Eu também. Beleza, tira em mim, cara olha, Boa, boa, rapaziada. Beleza? Uhum, boa. casa aqui, ó. Né? Ali aqui, ó. E uhum. Boa. Vou salvar aqui o nosso amigo. Eu tem outro aqui? Matei já. outro já matou quantos aí, louco? Matei oito. Até perdi a conta. Ô, oh, é bom, hein? Eu não matei nenhum, Zé. Nenhum? Nenhum. Uns. Acredita! Precisa de munição de AR e S&G. Eu tenho aqui. Te dou um pouquinho, vingar. Deixa a meu o Vai lá, campeão. Olha lá, o cara lá em cima, lá. Eita! Tem mochila presa. Moita aqui, ó. Tem moita. Dado, dado, dado, dado, dado. Eita, tem cara atrás também. Beleza. O cara é que tava com a costa, matei. E galera, vem cá daqui comigo. Ó. Eita, Laca. cuidado aí. Cuidado, cuidado, cuidado. muita gente, tem muita gente. Sai daí, sai daí. Bora segurar, que essa é nossa, meu amigo. Ó, 81. Matei Boa, meu amigo, vamos que vamos Nossa, o cara vir na nossa Peguei. Boa Tu joga muito, meu parceiro É claro Eu sou ladrão, rapaz Eu não gosto de trabalhar, não Mano, tem mais um duo vivo, mais um duo vivo só Ih, rapaz Ó, tá lá em cima da casal Matei um, boa, boa, boa só tem mais um cara é vivo! Essa é nossa, meu amigo Gil! Eu vou lá ruxar, Tem demência? Onde que tá? Não sei de nada, dar um pronto. Ué, mas eu matei? Tem um cara dentro dessa casa aí, uma parceira desse, será que tá aí? Tem outro aqui, tem outro aqui. Putz, cara. Ué, mas não tá aqui em cima? Como, onde que o cara tá? Será? Eu acho que você viu coisa, hein, mano? Nossa, o colete leva quatro caretinhas. Opa, esse cara tava abonado. meu colete é, tá é bem verdade? miudinho. Bem miado. É que você aqui tá eu também meio miado, É, porque eu estourei, né? <risos> Não, olha, só se a gente for muito ruim. Ah, se o cara tiver de grosa, vem. Não é não? Ah, às vezes é um pro player, né, mano? Eita, tem, tem drop aqui, ó. Eu acho que o cara pode estar aqui. Drop azulzinho. Véi, eu ia tentar jogar uma granada lá, mas não chega. Já vou de MP40 na mão. Achou? Sim, Eita, atrás. Mim, tá atrás, tá lá. Ó. Boa, meu amigo Joga muito Aí, ó Valeu, meu mano Tamo junto Abração Uhul. É nóis